Fala galera, antes da gente começar o vídeo, eu quero deixar meu depoimento do Extragel Se realmente ele funciona, se ele realmente cumpre com o que o anúncio diz Mas antes de eu desvendar esse mistério para você, eu tenho um aviso muito importante para te passar, ok? Mas, vamos lá Meu nome é César e nesse vídeo aqui eu quero esclarecer algumas dúvidas para você que tá pensando em adquirir o produto. Estragel. Cara, Extragel ele promete aumento. Peniano. Aumento do seu pênis. E vou ser bem sincero para você, cara. Eu não acreditava nisso. No resultado que eu tô tendo. Cara, pelo amor de Deus. Como que um gel, ele realmente pode mudar o jogo. E levantar a autoestima. Porque... Eu não levei fé nesse produto, tô sendo muito sincero para você, cara, eu não levei fé. Então, é... como que eu posso te explicar, velho? Mudou tudo, tipo assim, até a minha confiança, a minha autoconfiança mudou. Então, se você tá pensando em comprar o extra gel, presta atenção no que eu vou te falar. Se você tá pensando em comprar o extra gel e ter 20 metros aí de, de... anaconda, meu amigo, na moral, é... esse vídeo não é para você. Entendeu? Eu tô feliz porque eu procurei esse produto, pesquisei na internet, como aumentar o pênis, correto? E caí nesse nesse.. Vi um vídeo, né? Num, num site, aí comecei a pesquisar, né? Como todo mundo faz. Comecei a pesquisar e fui vendo, né? Muita gente falando disso, desse produto. Eu fiquei naquela, pô, comecei a pesquisar e caí num vídeo que um rapaz falou tal. Eu fiquei naquela e agora, será que isso é verdade? A pessoa fala, né? A gente não acredita, a gente não, não, não confia muito, né? Bem, eu não confiei muito. E fiz a, o. fui começar, fui tentar comprar ele. saiu do vídeo do rapaz, fui tentar comprar. Cara, entrei no, no. né? Você joga ali no Google ali. Te joga direto, né? Aparece um monte de coisa, aí tu clica, tu já vai na, no LX e no Mercado Livre. Como o rapaz tinha, tinha me indicado que não era bom para comprar no LX e nem Mercado Livre voltei no vídeo do, do rapaz comprei um gel né para ver se era verdade mesmo cara e tô feliz tô feliz com o resultado que eu tô, tendo, tô usando já tem um mês e acho que um mês e quatro dias e realmente o produto cumpre com o que ele diz é por isso que eu tô porra tô tô feliz o relacionamento mudou a minha autoestima e, e tá, tá em outro patamar <risos> minha autoestima, então se você tá querendo é, um produto que realmente vai te ajudar a melhorar o seu desempenho e aumentar a sua, o seu pênis aí, cara, eu te indico esse produto, eu vou te indicar esse produto de olho fechado. Mas calma aí, antes de, de falar de sobre aumento, cara, se você tá nesse vídeo e tá pensando que o produto vai aumentar da noite pro dia é, 10 centímetros, meu amigo, desculpa, mas não. Ah, mas pô, quantos centímetros? Cara, eu tô feliz porque eu consegui aumentar dois. 2 centímetros. Não é só questão de aumentar dois. É engrossar também. Por incrível que pareça, tô, tô mais feliz porque eu tô conseguindo durar mais tempo. Segurando mais. Você tem noção do que eu estou te falando? Eu comprei uma parada para aumentar e estou conseguindo durar mais tempo na cama. Então, é, eu não tenho o que reclamar, entendeu? Não tenho o que reclamar. Eu só estou falando aqui o meu depoimento porque eu fiquei com medo de comprar o produto. E realmente fiquei com medo de gastar o dinheiro e falar Pô, deve ser um produto que não vai cumprir com o que diz. Pelo contrário, cumpriu e estou conseguindo durar mais na cama e o relacionamento tá melhor. Minha confiança, porra, tá muito, tô mais confiante na cama. Então, se você caiu nesse vídeo aqui querendo saber sobre o extra Gel, meu amigo, eu te aconselho de olho fechado a você adquirir esse produto, mas não faça como eu fiz. Fui pesquisar na LX para ver se era mais barato, que não sei o quê. Quase que eu caí na furada eu vou deixar para você aqui embaixo aqui do link o link do site oficial do né o produto extrajal então desculpa se eu falei alguma coisa de errado aqui cara porque eu não sou youtuber não trabalho com isso e de repente pode ter falado alguma coisa de errado aqui nem sei editar e cortar não sei isso aqui é só meu depoimento do, do produto e depois eu vou passar um vídeo para você aqui da forma que eu tô usando o produto o exercício que eu tô fazendo ok para você também ter resultado mas meu amigo tô muito feliz com o produto então cara obrigado aí tá por esse tempinho que você deu aqui para assistir esse vídeo e muito obrigado se você puder dar um like aí eu te agradeço e se quiser se inscrever no canal também Pô, obrigado aí pela pela ajuda valeu cara muito obrigado aí,